GOOOOOOOL! Oh! Rapaz! <risos> pode paredinho aqui, mano. é 7, não. Pode vir, pode vir. Opa! Não, Eu morri, Eu morri! Eu <risos> acertei! Oxi, mano! Olha só, rapaz! Eu tava aqui olhando para pra... pra... Nada. Nós vamos jogar uma classiquinha com os campeões invertido Ele vai jogar com o meu campeão e eu com o dele O que, que você tá achando dessa história aí? O que, que você tá achando de jogar de Lesley hoje, hein, Anônimo? Rapaz, é aquela... não sei jogar de Lesley O <risos> que, que você joga normalmente, Anônimo? Eu jogo de tanque De tanque? Então hoje Sim. o negócio vai ser brabo, hein, filho? Bora! Aqui, Xô. Acho que ele não é aqui, não. Sai daí, Xô. jungle. Ah, mano. Boa, filho. Jota. Não. Ah, só sem jungle. Pode vir, pode vir. Oxi, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu não fiz o. Oh, eu não fiz. <risos> Esqueceu Oi. de alguma coisa, hein? Me esqueci, velho. Eu não fiz a máscara. Ô tô... oh, mano, desculpa, velho. Olha, o cara já, já tá nível tô, 3, cara. quase você tá nível 1. Calma, calma, calma, calma. calma. Boa, garoto. Boa. Você Boa. acertou, acertou. Boa. Ele flechou. Ai, ai. Calma, calma, calma, calma. Eita! Puta! <risos> Boa, garoto! Não, não era nesse, era no outro! Tá valendo, Mike! Ah, que triste. Vem, filho! Vem! Vem! Chora pra Tocorro. nós! Chora Tocorro. pra Tocorro. nós! Socorro! Ó é tão... Ô, maluco! Ô, maluco! Ô, maluco! Ô, maluco! Morreu! Nossa, mano! O que que eu fiz? Não era pra me ter feito isso não, pô! Ai, meu Deus! Bora, anônimo! Vem com o pai, pegou, pegou, anônimo! Pegou. Tô indo, tô Vem indo, com tô indo! Vem com o pai, in... anônimo! Nós, Ele filho. furou filho! Sai daí, que... Igor! Rapaz, que que é isso, filho? Corre, Igor, corre! Ó, oh, puxei o homem, ó! Puxei! Hummm, Quase, meu garoto! Boa! <risos> <risos> Rapaz, <risos> essa foi boa, hein! Foi... Não morremos, tá ótimo! Não morremos, tá bom! pra você resurrecting soon Preciso lembrar que eu da nossa velho, chegou aqui de Meu Deus, Igor, o que que é isso? Filho? <risos> que que é isso de vinho? Bora, filho. Bora! Tô indo. Chora, tô pra noite. Chegando. Chora pra nós! Chora pra nós, bicho! Homem tá demora, brado, hein! Dá avançar? Hum, quase deu bom! Aí, legend. Hoje a live que eu não foi. sei até que hora vai, não, hein! Chegou. Olha lá ó, o nome dele foi. é Anônimo, Anônimo tá batendo, olha que coisa linda, Nossa, ele deu um juízo, olha tá só, sabe. vai sair aqui, é Anônimo, não, não, não, não. quase meu querido. <risos> <risos> nós perto mas seguir perde. Hum. <risos> nós estamos matando cachorro no grito, você não tá que vendo que nós é gritando, isso? nós tá gritando porque, ó, olha, vai meu filho. Eliminou! O nome dele é Anônimo! Vem Anônimo! Chora pra nós! Tô isso, tô tô, tô, tô, tô, tô. Ah, anônimo, Tô indo, tô indo, in, in, tô indo! Ah, vai o foda! Bora Anônimo! Tô indo, tô indo! Tô me protegendo, filho! Vem! Tô isso, tô. Vem pro pai! Vai Anônimo! Vem com nós! Chora pra nós! Chora pra nós, caramba! bom, deu bom, deu Realmente. <risos> Sabe qual é o nome dele? Anônimo! Anônimo não para <risos> de bater na torre, olha que coisa linda esse Anônimo jogando, já deu, deu dano um double kill Vai, vai já vai, morreu! Vai. Já vai. morreu! Joga nome! Ai meu Deus! Vem comigo, vem comigo, vem comigo, pode me mim, não, não Joga bora, não. bem! Olha, o meu, meu ADC tá com medo, velho! Bora ADC Vem. bora! É Caraca, bicho, tá jogando demais, bicho. Tá jogando demais, tá lindo. Peguei, peguei, peguei. Vamos. Bora, bora, Le leva o blue dele. Uh, meu ADC ai. não! Meu ADC não, meu filho! Você tá de brincadeira, né? Aí, fiquei empolgado. Ficou aqui. Já era! Nossa, filho. ele sumiu. Sumiu, rapaz. Vem, vem comigo aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Bora! Onde tá indo? Tô indo. Abre a brush pra nós aí, pra ver. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Dá pra dar dá pra ir. Um Foi! Já pegou, já pegou, pegou, pegou, pegou, pegou. Já era! Nossa, e filhão! Você tá jogando Ô, oh, mano, você tá me enganando que você não jogava aqui de ADC, velho? Sem jogar, não, mano. É todo é ilusão. Cai, cara. Bora! Bora! Bora! Vai cair, vai cair, vai cair. Bora, já tá morto, boa. ele tá morto. Rapaz, chora pra nós, velho. Respeita a nossa história. Ela foi embora, talvez. Tá bora, Anônimo, bora, Anônimo! Vou tancar a torre, vem, Anônimo! Pode vir, filho! Tem um Minion aí que sai daí, Não, mas é que o Minion Tem vai um Minion morrer. aí! O Minion ia morrer rápido, filho! Aí eu tanquei ah, porque boa. senão era um Rick, Aí pensou, pensou? Oh, não pensei é? nisso Gameplay avançada, véi Vamos virar mesmo isso aqui? Já era É tudo nosso, velho. Ui, ui, ui, ui Nossa, velho. Boa, oh, oh. garoto Vem pro double Vem pro double Vem pro double Double kill Olha o triple Vem pro triple, filho Vem pro pai Vem Pode vir que o pai vai matar certo, tudo sentou, sentou. Vem. vem, vem, filho Não, não Ele fugiu A torre Bora, filho vai, Nossa, não. rapaz, tá jogando demais, bicho Vem a torre, torre, torre aqui, ó Torre nossa, leva tá tudo isso! Vai filho, vai filho! Não! Vai. Não, não, não, volta! Vai daí que tem vídeo novo! Vixe, tem! Deus, Deus, Maria. O que, que nós temos! Dá uma volta, dá uma volta, dá uma volta! Bora, bora, bora! O nome dele é Anônimo, pã! Ai. ai, ai, ai, ai. Boa, ai, boa, ai! boa, boa Anônimo! Leva, leva, leva, leva! Bora da GG Anônimo, vem! Bora! Bora Anônimo! Eu morri, mano. eu morri! <risos> Rapaz, morreu! Caraca, bicho, crítico, que emoção, mano! Panda pra trás! Mataram? Levou. Não? Ainda não. Ai! Não! O Flush tá perigoso, tá perigoso, tá perigoso. Vou começar a vender de Bora, Bora, bora! Dá pra levar, né? dá pra levar, dá pra levar. Que maté, ele! Ganhamos! Ganhamos! Ganhamos! É tudo nosso, meu filho! Ganhamos! Pai. Chora pra nós, velho! E aí, Anônimo? Oi! Sabe o que eu queria ouvir, cara? Eu o quê? queria ouvir o quê? a sua opinião da minha, da minha famosa Lese, da rainha Lese. Rapaz! Antes eu tinha medo, agora eu amo. <risos> hum... Ô, eu achei que você tinha sido MVP, velho. 8.9, bicho! Nada, Rapaz, tá melhor do que a minha nota na, na época da escola, bicho. Ô, oh, jogou é muito desótimo. Cara, acabei chamando os caras, pra... ...vamara que... Oh, não... Gostoso, oh não mano. Jogou muito, bicho, jogou muito. Sai. <risos> Boa, Nossa, pai, ele morre. Essa também. GOOOOOOOL! <risos> Aí eu fiquei triste. Oh. Talvez tenha uma bomba. Ah não ver o 3 de uma vez. Mas ele vai. Oh. Vai, você vai, você vai, você vai. Mais um. Ihhh. Triple Kill é o nome dele. <risos> não é mais anônimo, é o menino Triple Kill. <risos> aí chegou o fone Não, Igor, não, Igor, não. Ela ah, errou. Nossa, essa aí já duvido, hein? Pegou Boa aí, que jogada linda Lindo demais Socorro, tem uma mulher atrás de mim oh, tá Vem pra mim, pode vir me... Vem pro papai, vem boa, boa. Mano, solta o teclado, solta o teclado que o homem tá jogando muito, velho Pelo amor de deus, velho Não Anônimo. Calma filho, Eu fui, ele? eu morri Oxi mano, olha só rapaz eu tava aqui olhando pra... pra... pra... punada. <risos> punada... Tocou. Acertou. acertei! Boa! Vai pro Double! Vai pro Double! Vai, vai, Só vai! pro Double! Boa! Acho... <risos> foi Double que o meu? Acho que foi terror, hein? <risos> é perigoso, viu? é Perigoso. Ah, chegou o Lancelote. Era aqui lance o Lancelote. Boa! Pô, Lancelot que é batizuoso, Ai, deu flecha. Não, tomei estufa. Bora filho, vem pro triple. Virou o dragão, virou o dragão. Rapaz. Baixa a pareidinha aqui. Não. Esse é ser feio, ser feio. Desenho. Bateu tanto. <risos> oh, esse boneco aqui é muito bom, velho. Tô bonitinho, né? Opa! Não, não! Oh, velho! Vem aqui, ó. Vamos matar os bichos aqui, ó, que você vai recuperar a vida. Pode Cadê, cadê, cadê? Tem uma roda aí, tá com muito Flash! Vem é com nosso, garotão, vem com nós. Pode carregando. Pode vir. Morreu. Efeito. Rapaz, Anônimo, que isso, filho? E aí, respeita a lesa ou não respeita? Respeita, não, respeita É nós, mano, é nós, pô. Respeito. Tá lá, Clan. Tá lá, que coisa linda. O homem tá jogando fino. vino. Ó, é oh, jogador ele, tá Supremo, velho! Ô, louco! Você acredita que eu virei um, um jogador Supremo? Foi! tá muito patamar já! Caraca, borracha! <risos> Olha! Aí, Clã! Os caras com campeão trocado! Os caras com campeão trocado! Um pega MVP e o outro tira nota 10, aí tá bonito, hein? Nossa.